Saudações, delícias! sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio que eu, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje a Lanios do Mimimi Estúpido aqui. Exatamente, rapaz, mais uma polêmica envolvendo o God of War Ragnarok aqui pra gente poder comentar nesse vídeo, dar a nossa opinião e tal, porque a galera não cansa, mano. Algumas pessoas, quando querem ah, arrumar pelo em hum. ovo, chifre em cabeça de cavalo, os bichos são bons. Mas dessa vez aqui eu acho que os caras pegaram um pouquinho pesado. Graças a Deus, pelo que eu vi, é uma minoria. As demais pessoas. São bem sensatas, que é Sobre a Angry Boda que é aquela menina que aparece lá no final do trailer e tudo mais Que todos dizem que vai ser aí a namoradinha do Atreus no jogo Coisa que a gente vai ter que esperar pra ver Porque na mitologia ela realmente tem um caso ali com Loki Que é o Atreus, né? Tem os filhos com ele ali, as bestas que a gente conhece Então já deixa o seu likezinho aí se você tá curtindo os vídeos de God of War Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem esses novos conteúdos Então vamos lá, meu querido Alanis Tivemos aí, após o anúncio do trailer do God of War Ragnarok, né? A revelação na na verdade, algumas polêmicas envolvendo esse novo projeto. Desde ser mais do mesmo, por conta dos gráficos, utilizarem a mesma engine, mesmos assets, o gameplay ser um pouco parecido, e também depois teve aí. A polêmica do Thor ser mais gordinho entendeu? Não ser aquele Thor modelão Lá da Marvel que a gente tá acostumado Que é o Chris Hemsworth e tudo mais Já começou por aí a parada das polêmicas Tanto é que se a gente for pesquisar Algumas descrições relacionadas a Thor né, Na mitologia nórdica mesmo Algumas se referem a ele como sendo uma pessoa Mais corpulenta mesmo Não aquele um trek todo saradão igual o Chris Hemsworth É, e aí Alanius Mais recentemente aí ainda entendeu? O pessoal começou a reclamar Da Angry Boda que aparece no final do trailer a menina lá que a gente tá comentando Por conta da cor de pele dela E uma das coisas que mais chamou a atenção da comunidade Vou até trocar nossa tela aqui a gente poder embasar isso daqui Pra gente poder até discutir Foi isso daqui, mano, ó Deixa eu mostrar para vocês A gente tá com um tweet aqui A Alana Smith ela fez essa postagem, publicando aqui a Angry Boda e tal, falando Pô, quem que é essa daqui? Olha só, adivinha quem que eu vou fazer cosplay? E Daí vem um cara e comenta Eu não entendo por que uma pessoa negra E aí, a própria Lana, pelo que eu vi, ela respondeu aqui, porque negros existem E aí veio um outro cara e falou tipo, Não na mitologia nórdica, senhora Ela até apagou o comentário aqui pra não gerar mais discussões e tudo mais Porque a galera, elas sabem ser tóxicas no, no Twitter, né, mano? Isso é foda E aí, cara Ninguém mais ninguém menos, Alanis, do que Matt Sophos, que é o diretor narrativo do God of War, respondeu esse comentário e eu vou ler aqui, eu faço questão de ler na íntegra para vocês aqui agora, ó. se liguem. Eles também têm anões azuis na mitologia nórdica? Loki era o filho de um deus grego? Por favor, mostre-me nos Edas ou Edas, que é o Eda poética, Eda inversa e tudo mais, que contém esse material sobre mitologia nórdica, vários contos e poemas a respeito, onde diz que todos os Yotuns, que são os gigantes, eram brancos como Lírio. Deixe-me economizar seu tempo. Você não pode, porque eu os li. Ou seja, o cara responsável pelo script, pelo roteiro do jogo, que leu azedas, entendeu? Tá falando aí que não tem nada a ver esse treco de tipo, pô, ter que ser branco, tem que ser negro, marrom, amarelo, azul, laranja. Não importa, cara. E pelo amor de Deus, que discussão ridícula, né, Alanis? Nossa, é, é absurdo. Sabe? 2021 a galera tá encrencando com isso, cara. Assim, é, é, eu acho interessante, né? Porque a, a sensação que fica sabe, é que se ela fosse rosa com bolinha verde, ninguém ia reclamar. É a sensação que eu tenho, porque no primeiro jogo ali, os personagens que aparecem lá, o Anão não, não, Azul, por exemplo, né, que ele comentou, é o Brock, o Atreus, né, que na verdade, Atreus é o um nome de um personagem grego, tá ligado? Não tem nada a ver com a paçoca, sabe? Eles estão se baseando em elementos da mitologia para criar um jogo, sabe? As coisas não tem nenhuma delas ali, são do jeito que tá lá, sabe? Tipo, quem, alguém reclamou do Loki ser filho do Kratos ali ele enquanto criança encontrar com a Yormungand que aparece como filha dele na história ele sendo Loki a Yormungand era é filha dele exatamente então assim por que diabos vão encrencar com isso agora se o objetivo do jogo não é precisão mitológica e mesmo que fosse e mesmo que fosse a gente tem um, um, um imaginário que provavelmente deve ser referenciado pela cultura pop e aí eu trago como exemplo a Marvel que tratou o Yotun que tratou não, que retratou né, um lugar frio e para associar ao frio pegou todos os gigantes que ela mostrou lá e pintou de azul porque azul é uma cor fria. Então, ela quer, eles querem passar a sensação de que é um lugar gelado. Então, é uma decisão artística para influenciar as suas emoções na hora que você está assistindo o filme. Entende? É assim que funciona a construção daquilo. Então, não existe nenhum tipo de dado histórico a respeito dessas informações, porque isso é história, mitologia, não é real. E se quiser Angier Boda seja japonesa ruiva, vai ser. Se quiser que seja negra, vai ser. Entendeu? Se quiser que seja o Alanius, vai ser. Entendeu? Ninguém vai encher o saco, quer dizer, vão encher o saco mas não deveriam encher o saco, porque eu, eu acho uma puta de uma idiotice Caio, na moral, velho, eu fico puto essas coisas, irmão. Não, eu também fico puto pra caralho mano, porque pelo amor de Deus, eles a menina que eles escalaram, né, que eu esqueci o nome dela agora, fugiu, cara, pra poder fazer a Angry Boda, ela é uma atriz muito bem conceituada, mano, fez vários trabalhos bem legais ali, como a gente citou no vídeo lá, que a gente trouxe os personagens do God of War Ragnarok ela tá lá no Kung Fu Panda 3, também entendeu, o filme que eu inclusive preciso assistir e foi um filme que eles falaram muito bem, ah, as próprias pessoas envolvidas na produção do God of War, dizem ali o quão talentosa ela é, e parece que respingou até pra atriz, mano, por conta disso aqui, entendeu? A personagem dela ser negra e tudo mais, o que pelo amor de Deus, gente, é que nem eu falei no início do vídeo, são algumas pessoas, eu acho acredito que seja a minoria nesse caso aí que estão reclamando disso, e aquilo, melhorem, cara, cor de pele, etnia qualquer coisa do tipo assim, não muda em nada, cara, e qual que é o problema? O que que isso vai influenciar na sua vida? Pois é. O, o Brock ser azul Mudou alguma coisa pra você? Você gostou menos do personagem por conta disso? Eu acredito que não v Vamos ter um pouco mais de bom senso aí E deixar esse pensamento arcaico e ridículo pra trás Porque já passou isso já há muito tempo Isso ficou lá atrás, entendeu? Hoje nós somos seres humanos, graças a Deus, mais evoluídos Pelo menos a maioria de nós, né? Porque tem alguns ainda que ficam com esse pensamento retardado aí, ó Parar com essa mania de ficar atacando os outros Ou ficar criticando certas decisões criativas Por conta de um... Ah, pô, não, acho que deveria ser sim Cara, na sua opinião sim Mas os caras têm liberdade criativa total para poder fazer alguma coisa que traga uma nova perspectiva pra gente a gente vai poder criticar sabe o que? se a personagem, tipo, aparecer pouco se a adaptação dela não ficar muito legal se os diálogos dela com o atreus não fizerem muito sentido, isso a gente vai poder criticar, agora a aparência da personagem a cor da pele dela, eu acho que isso aí não tem sentido nenhum criticar mas nenhum mesmo, porque como o próprio diretor narrativo falou aqui, mano não tem nenhum lugar nas edas lá falando que os Yotuns são brancos como Lírio e acabou, se vocês pesquisarem sobre a Angry Boda inclusive tem várias representações diferentes dela eu acredito que no Assassin's Creed Valhalla, ela aparece com uma cor azul, mano. Com uma aparência totalmente diferente. E aí? Alguém reclamou? Eu não vi ninguém reclamando. Por que com a Angry Boda tem que reclamar agora do God of Ragnarok, entendeu? Então, assim, melhorem, gente. Queria saber se essa galera que tá reclamando, né, dela reclamou também do Thor da Marvel não ser ruivo. Porque, assim, pra mim ele pode ser um gordão enorme e ruivo. Ele pode ser loirão bombado trincado de academia. Ele só não pode ser franzino. <risos> Porque ele tem que representar força. Mas, se quiserem fazer também, dane-se. A força dele não tá no corpo. Liberdade criativa, tá ligado? Não importa. Eu acho que tem, tem coisas mais importantes pra não se preocupar. Tem coisa que não se justifica. Eu acho que é, é questão de gente procurar o que fazer, sabe? É muita gente com tempo livre aí. O Heimdall é o Idris Elba, velho. E aí é foda demais, entendeu? E eu não lembro de ter visto gente reclamando do Idris Elba, não. Pois é. E vale ressaltar que esse tipo de polêmica, esse tipo de pensamento e tudo mais assim, é crime, tá, gente? Tô deixando claro pra vocês aqui. Esse tipo de coisa relacionada à raça, assim, é crime, tá? Se houve uma intenção pejorativa, né, já entra em crime de racismo. Então, você tá fudido. Então, cara, a gente só queria fazer esse vídeo aqui mesmo, poder tratar desse assunto e deixar aqui a nossa opinião a respeito disso e deixar essa mensagem aí pra essa galera, entendeu? Melhorem, mano. Porque é desconfortável, é um desrespeito muito grande e a gente já vive numa sociedade que já deixou isso pra trás há muito tempo. Então, comentem aqui embaixo, cara, o que vocês acham desse assunto aí, o que vocês acham desse tipo de coisa que acontece aqui na internet. E, já aviso logo, se tiver algum tipo de comentário oficial ofensivo, agressivo aí por conta disso aqui, vai ser banido do canal na hora, tá? Já ficou aviso aí para vocês também, beleza pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, fiquem com Deus aí, sempre com a paz no coração, que é muito importante, tá? Beijos para todos, até mais. Discriminação é crime, é parceiro. Fumos.